Como é que é malta? Vamos já para mais um vídeo. Como vocês sabem, tem-se falado muito do aumento dos combustíveis. Está insuportável. Como tal, os equipamentos elétricos estão a ser a alternativa e vão ser cada vez mais, porque isto, andar a gasolina e gasóleo ninguém se aguenta, não é? Portanto, hoje trago-vos aqui mais uma alternativa. Aliás, vou já levantar isto para que vocês me vejam melhor. Aliás, vamos primeiro ao unboxing. Então a gente recebe a trotinete assim, neve, com as especificações assim, assim é a caixa. Tiramos isto, tiramos este, tiramos este e por último tiramos este. De seguida é só puxar a caixa e já está. Nesta box vem o manual com a respectiva chave e o carregador. Também está aqui. Vamos abrir aqui o carregador. Aqui buscar a nossa trotinete e pomos ela aqui no chão. Já temos a trotinete fora. Espera aí, cá aqui mais uma chave e aqui mais uma chavinha. Para abrir, tiramos aqui este pino, ela sobe, ok? Sobe assim. Depois aqui rodamos isto para ela trancar aqui. Ok? Trancou e o mesmo aqui para o volante. Clicamos aqui, rodamos isto, o volante vai ficar solto, endireitamos o volante, ele ficou direito e agora prendemos e está operacional para começar a rolar. Look left, look right And I come with a hook right Woo. Hook right, hook right This what the angles look like Way up, stood high Taking the view when it look right And oh, it's the good life Whipping the whip in the sauce when I cook like Look left, look right Yeah, yeah Come with a hook right Hook right, hook right, hook right, hook right. unboxing feito e o que é que nós temos aqui temos a nova Navy N65 que é uma trotinete que não prima pelo melhor preço é uma trotinete a rondar os 600 650 euros e também não prima por ser uma trotinete super leve de muito fácil transporte isto é uma trotinete que pesa sensivelmente 20 kg temos trotinetes bem mais leves mas é uma trotinete como vocês estão a ver é uma bizarma dos diabos, é uma trotinete que prima pela qualidade, pela robustez e uma trotinete que pode andar por todo o lado, a toda hora, que vai fazer muitos quilómetros sem problemas, sem pecinhas a abanar, sem nada a saltar, aqui 5 estrelas. E o que é que podemos destacar já assim de caras nesta trotinete? Para começar temos umas rodas de 10 polegadas, como vocês estão a ver são bastante grandes, com uns pneus com uma largura de 3 polegadas ou seja, temos aqui uma roda que isto parece uma, uma antiga BWS ou lembram-se das BWS? Isto parece uma antiga BWS. Depois temos travão de disco atrás e temos também travão regenerativo que vai prendendo com o próprio motor elétrico temos aqui uma borde de 17 cm que conseguimos pôr os pés lado a lado. Muitas das trotinetes têm a borde tão estreita que depois só cabe um pé à frente outro atrás. Esta não, cabe um pé à frente outro atrás, ou os dois lado a lado ou se vocês tiverem filhos conseguem ir aqui e a vossa filha aqui, ou trocar e dá para andar duas pessoas se bem que não podem mas dá temos um motor de 500 w eu já referi em vários vídeos na minha opinião Trotinets abaixo de 350 w não valem a pena no mínimo 350 watts tendo esta 500 w para subidas não vai perder quase força nenhuma ela garante sem perder força nenhuma subidas de 25 graus tem três velocidades 10 km hora, 15 km hora e 25 km hora, se bem que limitada por 500 watts dá bastante mais. Vocês têm o exemplo da minha M4, que são os mesmos 500 watts e dá 50 km hora. Em termos de autonomia, eles garantem 65 km de autonomia, que é bastante, mas não na velocidade 3. Eu já vi reviews desta trotinete e malta a fazer quilometragem na velocidade 3, ou seja, sempre a 25 consegue fazer mais de 40, atenção, mais de 40 km com uma carga, se for na velocidade 1, eles garantem 65 km com uma carga se és uma pessoa que está acima de peso e eu também já estive acima de peso vocês que seguem o meu canal sabem não te preocupes que esta trotinet também suporta 120 kg aqui em cima sem problemas, e ainda falando em resistência, ela é uma IPX4 ou seja, vocês conseguem andar assim com chuva Biscos, se bem que eu não recomendo. Ela está muito bem protegida aqui a nível da carga e tal, mas eu não recomendo a malta andar com isto com os viscos se bem que eles garantem que podes andar na boa. E agora o que é que falta fazer? Falta para a rua testar a bicha. É? Vamos voltar aqui a fechá-la, rodar aqui a direção, fechá-la, trancar aqui, trancar aqui primeiro. Primeiro tranca aqui, depois tranca aqui, agora tranca aqui e está pronta para levar. Bora! Antes de irmos andar, eu quero-vos mostrar que ela tem aqui este LCD, onde a gente consegue ver a bateria. Aqui, não sei se vocês conseguem ver a porcentagem do acelerador, que a GoPro blinca muito, a velocidade que vamos, os quilómetros que já fizemos, a voltagem, etc. Aqui à frente ainda temos uma luz, que acendemos carregando aqui, ela acende, fica acesa à frente, e temos aqui atrás, se travarmos, pisca da o stop e ela ainda tem uma aplicação para telemóvel que dá para fazer mais umas configurações e ver mais umas coisas vamos ver a aplicação usando a aplicação que é esta, a Nave aqui no painel inicial temos logo a informação dos km hora, a nossa trip a velocidade que a trotinete está a usar do momento e aqui o logo o lock serve para quê? se a gente trancar as rodas ficam bloqueadas e se alguém tentar levar a trotinete vai ter um pouco mais de dificuldade Ainda aqui, este separador aqui em cima temos os settings onde conseguimos mudar a linguagem, mas só tem disponível inglês ou chinóquinha uh, as unidades de km hora para milhas por hora, quem gosta mais de milhas ativar ou desativar o cruise control eu já tinha previamente isto no ON porque eu gosto tanto de usar o cruise control como do Energy Recovery, eu, pá, são coisas que eu gosto de usar nas trotinetes. temos aqui também um self-test em que ela vai testar a comunicação para ver os erros do travão, motor, etc faz aqui um check-up e diz que está tudo ok. Voltando aqui atrás, temos ainda aqui a informação da viatura, onde podemos ver a velocidade, a bateria, a potência, pá, os quilómetros, etc. É que sim, um menu informativo do que se está a passar aqui na nossa nave. Já andamos aqui fora a testar e uma das coisas que eu vos vou já dizer que não gosto muito nestas trotinetes é, por exemplo, se eu estiver parado, quiser arrancar, ela não arranca, ou seja, não tem o arranque zero, tem que dar assim um bocadinho ao pedal e depois é que ela arranca, eu compreendo que seja uma segurança para nós e até para o motor, mas eu gosto quando as trotinetes têm a opção de ativar ou desativar isso, normalmente até tem na aplicação, mas esta não tem, portanto, é, ou não tem ou eu não achei, mas eu não consegui por isto a arrancar do zero, há de fazer o chamado arranque zero, temos sempre de dar ao pedal, agora temos de velocidade, que é uma das coisas que a malta gosta logo de saber, não, esta também não dá mais de 25, que ela vem bloqueada, agora nós vamos aqui a 25 e o motor vai praticamente tipo, desligado, vai mesmo muito soft, porquê? Porque é um motor de 500 w e 500 w dava na boa mais de 25, do que me faz a crer que de certeza, mais dia menos dia, vai aparecer assim no YouTube, como desbloquear a Navy, 65 e isto de certeza que vai dar mais de 25 km. /h. agora em termos de força eu agora vou subir minha combinação se calhar como eles dizem de 25 mais ou menos deve ser mais coisa ou menos coisa e ela vai a 25 vai sempre a 25, 24, 25, 24, 25 não tem quebras nenhumas de potência isto é uma trotinete sem amortecimento não tem suspensão à frente nem atrás mas como tem estes pneus muito grandes e tem muita borracha digo-vos já não sinto a necessidade de ter aqui uma suspensão o que eu estava a dizer ali, da robustez, é que nota-se perfeitamente, eu estou aqui a subir para passeio e agora a descer para passeio, até a câmera até, até mexeu, e, e nota se que isto é uma trottinete super, super resistente, mais um passeio e agora outro para descer, é mesmo muito robusta, mostra aqui uma confiança, que podemos andar o de nisto e ela não se vai desmontar, é mesmo muito consistente, bastante consistente. A nível de travagem, se largarmos o acelerador, ela faz aqui um pouco a regeneração de elétrica para aproveitar um pouco a bateria, e temos aqui também o nosso travão de disco. Se carregamos a fundo, fazemos aqui uma rapagem, não é? Se carregamos, deixa-me dar aqui um bocadinho, já vamos outra vez a 25, se carregamos ao auto vocês até devem ouvir o motor a regenerar, Óbvio. Ouviram? Ela regenera, faz aqui a regeneração e depois, a uh, auxiliar com o nosso travão de disco, não é? para bastante rápido. Esta é uma subida até bastante inclinada e vamos a 20, facilmente vamos aqui a 20. E a trotinete tem mesmo muita força. 500 watts, é o que farto dizer. Se tiver acima de 350, uh, 400 watts, já é uma boa, já não vamos notar falta de força. Não. Passeizinhos na não é boa não se passa nada, e lembrando que vinha à câmara até fica maluco e lembrando é uma trottinete sem amortecimento, apenas temos aqui as nossas rodas de 10 por 3 que são bastante gordinhas e tem bastante borracha. Ah, é mais que suficiente, é mais que suficiente. Se alguém se atravessar à nossa frente a 25 km hora lhe assim que é e eles vêem o O barulho que vocês podem ouvir do motor é este. A puxar não é assim muito, até aliás, ouve-se ao arranco e depois para que se ouve logo. Bem, notas finais aqui na N75, pá, é uma trottinette bastante robusta, o design, pá, é espetacular. A trottinette é das mais bonitas que eu já filmei, aqui com este frizzinho vermelho, é o quadro aqui com estes dois, dois tubos, um, um de cada lado, a bordo bastante larga, é uma trottinette bastante bonita. Para mim, peca por duas coisas, é muito pesada, é, mas isso vai estar. Vem a robustez e deveria dar um pouco mais de 25 km, mas segundo as regras, elas só podem dar 25 km, portanto, regras são regras, mas isto vai dar para desbloquear. Agora, se querem uma trotinete robusta, com, uh, que nos dá a impressão que vai ser muito, muito fiável durante muito, muito tempo. Pá, esta é, sem dúvida, uma excelente opção. Uma excelente opção. Bem malta, e está tudo. Espero que tenham curtido. Na descrição vou deixar o link da Totinet para que vocês vejam mais especificações, mais características que eu não tenho esquecido. Conseguem lá consultar. Eu agora vou arrumar aqui o material de gravação vou dar mais uma voltinha, porque isto ainda tem autonomia para muito quilómetro. Vai, fiquem bem. Um grande abraço e um grande cash!